Ó oh, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos reciclar tudo isso aqui, tá bom? Garrafas, o povo enfim, vamos fazer um projeto bem bacana hoje é, Então vamos precisar de uma garrafa pet, vocês podem estar usando a garrafa que vocês quiserem em casa Vou Usar aqui mais ou menos um palmo aqui Vou Tirar aqui esse rótulo Que é uma garrafa de suco no fogo só para dar uma boleada aqui ó essa parte aqui tá bom ó pessoal aqui já bolei eu vou pegar esses dois pedaços de isopor que eu já adiantei aqui eu vou colocar de um lado e do outro e vou prender com fita tá bom Com essa tela aqui ó, de antena parabólica. Vou colocar aqui no meio. No meio. É só um pedaço. Deixa assim, ó. É mais pra ajudar a gente na hora que for preencher com massa. Peguei dois pedaços de ferro, ó, ferro de arame, e cortei e vou colocar aqui. Aí aqui já temos uma base da cabeça do Shrek, né? Aí vamos cortar aqui o um corpo. É aqui é so Ó pessoal, fiz essa massa aqui ó, pra preencher de cimento e areia. Vou só tirar aqui, pra gente começar a preencher isso aqui. Ó o pessoal, vai ficar preso assim. Tá bom? Aí aqui eu fiz um narizinho, ó. Fiz igual a coxinha. E vou só chumbar nessa parte aqui. Colocar com massa e cimento. Vou só preencher um pouquinho assim, ó. Aí eu vou esperar secar por 24 horas já sombra. Pra gente começar a modelar. Tá bom? Aqui por enquanto é só mesmo o preenchimento. Ó, pessoal, peguei aqui um pedaço de folhinha e cortei para fazer aqui, ó, essa parte aqui do olho, para ficar igualzinho. Certo? Mas opcional, para quem quiser fazer. Eu quero que fique igualzinho. Só para marcar aqui. Eu vou com essa pontinha de palito, ó, Só marcando Finalizei, já finalizei aqui a, é, a modelagem. Agora vamos esperar por 24 horas na sombra, certo? Pra gente lixar, pintar. Outra coisa também: onde vocês vê que tem excesso de massa, vocês tire E aqui a gente vai ajeitando, tá bom? Então é isso aí. E até amanhã, pessoal. Agora vamos começar a pintar. Aqui ó, já lixei. Aí já deu uma demão branca, tá bom? É, outra coisa também que eu quero dizer a vocês: se vocês não tiverem aquela tela de, de antena parabólica, vocês podem estar substitu substituindo por tecido. Tá bom? Aí vamos começar a pintar ele de verde mesmo, com tinta que eu tenho aqui. Bom pessoal, tenho aqui esse pedaço de fita, terminei de pintar o Shrek E vou só interlaçar de um lado para o outro Tá bom? Então olha só como ficou o nosso Shrek, finalizei assim Então aqui foi um desafio entre amigos é, Eu e minha amiga Sandrinha do canal Artesanato Tudo Plantas Muito obrigado minha amiga é, por esse trabalho E vocês pessoal quando saírem daqui Vão ver a Fiona que ela fez a princesa linda, maravilhosa que faz o par com o nosso Shrek Tá bom? Deixe seu like aqui também E deixe lá também Que nossa Sandrinha arrasou Na princesa Fiona Viu? E eu espero muito que vocês tenham gostado também Do Shrek, o passo a passo Quem já gostou E é, ficou até agora, aproveita Se inscreve no canal, ativa o sininho Para notificações, deixa um joinha aí, O seu like Compartilhe e comente com seus amigos Também Tá bom? Um forte abraço e até o um próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, Sandrinha. Te amo. Do fundo do meu coração. Demais, meu amor. Beijo.